Pradele, qual é a mensagem especialmente para esse dia mundial de luta contra as hepatites virais? É estimular as pessoas, principalmente aquelas que nos anos 80 e 90 fizeram grandes cirurgias ou transfusão, que elas procurem as unidades de saúde para fazer a testagem para hepatite B e C. Essas pessoas, portanto, elas têm que ter a esperança. Hoje, nós no Brasil... É... Dispomos de medicamentos que cura a hepatite C, que é uma das hepatites virais com maior morbidade e mortalidade. Então, a minha mensagem é uma mensagem de esperança e de segurança novas, nesse novo tratamento que cura as pessoas que antes, até pelo menos um ano atrás, é, sofriam todas as consequências da hepatite C.